E aí, Clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Gris Jogo de aventura para PC, Playstation 4, Nintendo Switch É um jogo bem bonito e hoje a gente vai fazer mais um pedacinho dele Recuperar uma cor, sei lá, um tom, Vamos lá Lembrados dos comandos, a gente já começa aí A gente pegou o pulo duplo e a gente também pode virar um bloco, por enquanto No último episódio a gente recuperou a cor azul E nos outros a gente recuperou a vermelha e a verde. Muito bem. Agora está tem... chovendo e tem água. Então tá pra cá. A música deste jogo é bem bonitinha. Ela além de pular, ela é meio que plane, né? Tá vendo? Ela, ela, ela não cai imediatamente. Vamos lá. O episódio normalmente dura aí um, uns par de minutos uns 20 a 30 minutos. Então, estejam bem preparados. Chegamos aqui já no bagulho, começa a complicar um pouquinho uh! Olha só, deu certo Quer que cai? Não Pegamos mais um bagulhinho desse que eu não sei para que serve, mas nos comentários disseram que libera um final extra. Bastante interessante, hein? Mas eu tenho certeza que a gente não pegou todos os necessários para liberar esse final. A gente esbarrou só com uns por acaso. na água, ela é muito lenta. O oh, que bom! <risos> eu não muita... muita experiência aí. Peixinhos Será que a gente pegou a prática? Tomara que sim Não sei se é pior pular Ah, finalmente Essa é aquela área Sempre que a gente esbarra, né? Inicial Cada vez que a gente conquista alguma coisa Ele vem aqui E coloca umas estrelinhas no céu Que eu acho que será um caminho para A gente vai Andar aí, né? Muito bem Ah, nossa, o que é isso? Isso vamos. Ali eu acho que mostra os negócios que a gente precisa pegar e não pegou ao todo, né? Uma tartaruga com umas bolinhas. O tanto que ela afunda, não é legal. <risos> Tudo tá bem? Só vamos descendo, normalmente assim. Uns bichinhos. <risos> Sempre tem uns bichinhos bonitinhos. Aquele aqui está pedrona, não é? para entender mais ou menos que a gente precisa de umas 5 a 6 bolinhas para destravar a tartaruga por enquanto nada de especial, assim, nenhuma dificuldade e normalmente é assim mesmo Sem saída Talvez... a gente tem que usar... Oh, deu certo, deu certo Foi um bom palpite, hein? Será que a gente está gravando? Tá. A gente já desistiu de pular na água Aqui é, né? o meu boletim aqui, joga a gente no ar. As áreas são imensas. Como ela plana. Oh, uh, por muito pouco, né? É tudo muito bonito. Esse jogo é muito bonito mesmo Não é à toa que ganhou tantos prêmios Eu achei que o Melo, sei lá, fechava alguma coisa assim. Não, é de buenas só na só deslizando. descendo bastante mesmo, hein Ah, tinha de ver uma boletinha presa Deu certo? Deu certo? De primeira, hein? Que bom Não tinha muito o que fazer, O né? que errar aqui? Chegou a hora que bateu no chão, soltou um monte de cogumelinhos aqui A gente já encontrou o poder do dia Deve ter a ver com água, a gente está no gelo E... Vai. Se a gente ficar parado, congela Interessante ah. E dá para pular Quando a gente vira um cubo Primeira bolinha Independente de ficar parado ou não, a gente congela Interessante Essa água deve estar super cegada de nadar assim Tem que ser mais ágil então, Pegamos a segunda bolinha Não foi difícil dessa vez Porque costuma ser meio tenso a gente tenta algumas vezes, tensos, tenta umas algumas vezes, vamos dizer assim Tá aí as bolinhas Vamos ver qual que vai ser o poder oh. Agora a gente nada Temos tipo uma... Sei lá que a gente virou, mas viramos, viu? Vamos sempre para baixo, porque é assim que tem que ser e o tamanho do peixe! Eu já vi um peixe desse de verdade Parece é uma lua Olha lá a bolinha, ó. Cheguei bolinha! Correu. Hum. São seis A gente pegou duas Nem mesmo ali Muito bem, aqui é uma parede. <risos> ah, e agora fazer? Ah, é assim melhorar o ângulo, hein? Ah não, aqui é uma... tem umas beboletinhas aqui É meio difícil manobrar esse bagulho viu? Aí, Bem mais difícil do que imaginei, viu? Manobrar dentro da água um bagulho bem mais sossegado. Primeira bolinha. Não tô certo de que a primeira. Eu acho que essas duas que a gente pegou elas já contam. Tá vendo? Tá vendo? Elas já contam. Então a gente só precisa de mais três. Não vai ser tão dramático. Tem essa aqui, ó. Aqui tá correndo a gente. Vamos pegar ela Tem que ser um pouco mais ágil, né? Oh, pegamos! Ela não, era, não era ela que estava fugindo de nós, ela estava tipo, dentro de um bicho Aí faz sentido Ali tem um daqueles trem Que eu não tô vendo como pegar Mas tá bom Vou dar um jeito Ou não, né? não é. Nossa, tamanho tá da área Tipo um labirinto As paredes vazam e vá. Outra não. Droga. <risos> Vou torcer para dar certo isso aqui. Aí, como que eu ia saber isso? Eu não soube dominar a técnica ali para pular. Até criança chorando de fundo para dar uma ambientação aí na minha tragédia. Para o último, né? Última bolinha. O que, que é isso aqui? Cara, um trem desse que eu precisava Vou pegar um negócio lá <risos> De novo, sei lá e... Pegamos todas as bolinhas necessárias Para Ativar aquele trem Estou bastante interessado Em voltar lá naquele negócio se não der certo eu vou cortar e aí a gente vocês nem vão saber desse transtorno. Aqui os borboletinhas ó. Sabia que tinha algum lugar. Agora a gente vai conseguir. Sabia que ia dar certo. Desde o começo, nunca duvidei. Feito. <risos> e agora passar sair? Ah, borboletinhas. Vamos lá ativa ativar aquele negócio? Ah. A gente tem que acompanhar ela pela escuridão! O bagulho tá ficando muito intenso! Beleza Que bonito Aí já chegamos numa dona, provavelmente já é aqui que a gente vai pegar alguma coisa essas estátuas dessas mulheres são as que contêm aí a, as cores, né? E hoje eu não, eu não sei o que a gente vai pegar. Olha, a gente consegue nadar nas cachoeiras também. Bom, vamos ver o que vem. Abriu o olho das outras vezes eu não, lembro, não <coughs> é Isso acontecer. O branco é a luz. Legal, hein? <coughs> Bom, acho que acabou, foi mais curto do que eu imaginei. Que hein? Amarelo, foi recuperado uma cor. Não parece, mantém a segurada. Não parece amarelo. Mas ah, isso não é um bom sinal. <risos> Achei que a gente ia encerrar. Então, <risos> pera aí. bicho eu não estou fazendo nada hum bicho o passarinho de novo. mas eu não estou fazendo nada nada nada nada, nada. Tá, agora eu tô agora eu tô Estou sabendo desviar. Não sei se isso é considerado dano. Eita! Aí a gente conseguiu desviar. aqueles bichos da que na sereia não tem a Úrsula a velocidade é única não tem muita diferença não nossa me escuridão! e agora ten assim, Bom, pelo menos tem uns bichinhos de leve para dar uma iluminação É mais ou menos, né? tem uns trechos que é completamente no escuro Tem aqui viu, porque o bicho ele não bateu em nada, ele só desmanchou Ele, Do jeito que ele desmanchou de ele volta Até ele tá batendo em tudo <risos> Cara, <risos> muito bom, muito bom Gris, quase infarto até aí. Até essas aí. Aí. Conseguimos se distanciar bem. Tem muito que subir, hein? Ixi, pegou, hein? Ah, a tartaruguinha salvou a gente, que legal! <risos> Ela já está meio danificada a tartaruguinha. Que música... boa! Muito obrigado, Tartaruga! Deixa eu não ah, a gente não consegue... a gente está andando sobre a água? O que, que é isso? Nunca é simples Uma área de gelo Não tem nada que pareça A gente está em cima de onde pegou o poder, foi isso, né? Ah. Achei que ia fazer algo, mas não precisa Necessária não é o suficiente. Beleza, a plataforma só funciona com luz. Eu achei que a gente tinha acabado, mas ainda não acabou. Já se livrou da... do bichão Mas ainda tem chão Basicamente é assim: quando a gente está olhando para o negócio, ele fica brilhoso. Acho que tipo, tinha um temporizador ou algo assim. Só dá para surfar nas cachoeiras mais largas. Tranquilo. Aí, muito bem. A parte onde a gente descarrega as estrelinhas que pegou. Aí, estrelinha pra caramba agora, hein? Ah, vai fazer o caminho lá em cima. Acho que por último ele faz o caminho embaixo, né?